E aí, pessoal, tudo bem? Nesta aula, nós vamos aprender a como descrever relações numéricas utilizando identidades polinomiais. E eu posso colocar aqui uma sequência numérica, começando pelo zero, e aí nós vamos ter zero, 1, um, 2, três, 4, 5 e assim por diante. E abaixo, eu vou colocar o quadrado de cada termo da sequência. 0² dá 0 1² um dá 1, um, 2² dá 4, 3 ao quadrado dá 9, 4 ao quadrado dá 16, e 5 ao quadrado dá 25, e assim por diante. Bem, e antes de pensar em criar um polinômio que represente cada uma dessas sequências, olhe para essa aqui e veja se você consegue descobrir um padrão. Note que de 0 até 1, nós somamos 1. De 1 até 4, somamos 3. De 4 até 9, nós somamos 5, e de 9 até 16, nós somamos 7. Observe que o próximo número dessa sequência que estamos somando é sempre um número ímpar. Portanto, o próximo termo que temos que somar para chegar ao 25 é o próximo número ímpar depois do 7, que, nesse caso, é 9. Então, 16 mais 9 vai dar 25. Com isso, você pode até achar o próximo termo, né? porque, veja bem, para achar o próximo termo, nós teríamos que pegar esse 25 e somar com o próximo número ímpar depois do 9, que nesse caso é 11. E 25 mais 11 é igual a 36, e é justamente 6 ao quadrado. Mas será que essa relação é sempre verdadeira? Para saber isso, nós podemos generalizar, escrevendo uma expressão polinomial. Se continuarmos colocando os termos da sequência desse mesmo jeito, nós vamos fazer isso até chegar no termo n e, logo depois, vai ter um termo n mais 1. Ou seja, para saber o próximo termo, nós sempre pegamos o termo anterior e somamos com 1. E procurando o correspondente de cada um aqui nessa sequência, nós pegamos o n e elevamos ao quadrado. E para achar o correspondente do n mais nós pegamos ele e elevamos ao quadrado. E o que eu quero fazer é tentar achar a diferença entre esses dois polinômios. Porque, veja bem, a diferença de 25 e 16 é 9. A diferença entre 16 e 9 é 7. Ou seja, n mais 1 ao quadrado menos n ao quadrado é igual a quanto? O que eu vou tentar fazer é reescrever isso aqui de modo a escrever uma identidade polinomial para esse padrão. Ou seja, algo que descreva o padrão. Aqui temos um produto notável, e se expandirmos e ajeitarmos, vamos ficar com n ao quadrado mais 2n mais 1, e subtraímos isso por n, ao quadrado. e aí podemos cancelar esse n ao quadrado com esse menos n, ao quadrado. e aí a diferença que estamos querendo saber, ou seja, de n mais 1 ao quadrado com n, ao quadrado, é igual a 2n mais 1. O que eu quero dizer é que, para qualquer n positivo, isso aqui vai ser um número inteiro ímpar. Isso porque qualquer número multiplicado por 2 sempre vai dar uma resposta par. E se somarmos com 1, vamos obter um número ímpar. Então, basicamente, essa identidade polinomial ela descreve os números ímpares. E eu espero que essa aula tenha te ajudado e até a próxima, pessoal!